E que oh! e estão fazendo um <risos> com uma salva de palmas pra Jack Break Obrigado. Obrigado por vir. É muito legal ter você aqui. O que porque eles vão no cu? tipo Raul, Belo é, Franco, Beto, Que loucura. É, também acho. Mas enfim, Soubemos quem sabe fazer malaba Eita porra. Peraí. eu Quantas instrumentos você toca? seis. <risos> Bom, a gente acha que você toca um instrumento tão irado e adoraríamos que tocasse uma pra nós e pra plateia. Que loucura. Legal! Pinhas <risos> e